é com muita alegria que apresento este livro da série Se a Mediunidade Falasse. Ele tem o poder de explicar, de forma séria e rápida, muitas verdades espirituais. O Espiritismo tem servido a muitos como consolo, e isso é bom. Porém, o Consolador deve também preparar todos para uma vida mais justa e mais bela levando-os a refletir sobre as possibilidades de crescimento espiritual e induzindo cada um a compreender que é indispensável assumir esse compromisso. Um espírito, por pior que tenham sido seus erros, sempre será capaz de superar-se, de conquistar verdadeira paz, de crescer em direção a Deus. Esta é a verdadeira história de Trismundo, um espírito que nunca soube o que é amor, até passar pelas amargas dores de desencarnado e, em seguida, resolver conquistar a si mesmo e seguir em direção a Deus. É a aventura de um irmão que estava morto e que decidiu acender, em si, a chama da vida, por intermédio de muitas encarnações luminosas. DO AMIGO ESPIRITUAL DE SEMPRE Fortaleza, 5 DE MAIO DE 2018 CAPÍTULO 1: O INÍCIO Morre, trismundo, pobre miserável que, apesar de rico, apesar de exaltado por tantos, pobre trismundo... Como teria sido diferente se ele tivesse acreditado no que ensinou Jesus? Lamenta Anastácio, seu anjo da guarda, que está a seu lado. Ele acaba de morrer e está péssimo. Não que a morte nos faça mal. Mal faz e muito a vida mal vivida. Trismundo desespera-se. Grita, chora, pede ajuda. E repete sem cessar. — Enlouqueci. Ninguém vê que preciso de ajuda. Ninguém entende. — Estou aqui, filho infeliz. Ore, poderás me ver. Responde Anastácio, que há uma década vê aquelas cenas e repetir, com poucas modificações. Trismundo, desta vez, parece ouvir a voz de Anastácio. Cai de joelhos e, pela primeira vez... Ora com fé e humildade. Senhor, preciso de ti. Te suplico, ajuda-me. Anastácio aparece a Trismundo sorrindo e diz... Filho, começa hoje tua reeducação. Esqueça a loucura do poder e do dinheiro e poderás conquistar paz e felicidade. Trismundo olha para ele e, sentindo-se aliviado... Desmaia. Acorda já em um hospital. Acha então que tudo foi um sonho, um pesadelo. Levanta-se rapidamente e começa a dar ordens como fazia na terra, sendo acalmado por um enfermeiro que, com energia, lhe diz. Fique calmo ou será transferido para outra enfermaria. Quem seria aquele empregado tão ousado? Não sabia com quem estava falando? Como se atrevia a não lhe obedecer? Confuso e sentindo-se fraco, Trismundo silencia e resolve esperar que chegue alguém conhecido para visitá-lo. A espera foi longa. Apenas no dia seguinte recebe uma visita: Anastácio. Ao vê-lo, Trismundo quase desmaia. Uh, não foi um pesadelo? pergunta assustado. — Sim, um horrível pesadelo, um pesadelo que durou décadas de erros e desmandos, meu filho — responde Anastácio. — Então... — balbucia Trismundo. — Então você desencarnou, desencarnou ou morreu, se preferir, há mais de dez anos. Está na hora de aceitar, não acha? — Trismundo fica pálido. — Não passe mal novamente — Use sua coragem para crescer. Incentiva seu guia. É... é verdade que a morte não existe? Pergunta, tentando organizar as ideias. Sim, acho que sim. Afinal, estamos aqui, não é? Responde Anastácio com bom humor e conclui. Descanse. Amanhã iniciaremos teu aprendizado sobre a vida espiritual. Trarei um livro especial que explicará tudo. Há muitas coisas novas a aprender. Essa explicação acalma Trismundo e consegue descansar melhor com a esperança de, no dia seguinte, começar a entender tudo o que aconteceu com ele. Acha melhor não falar como foi tratado pelo enfermeiro. Melhor não causar confusão. Pensa. No dia seguinte... Anastácio traz um belo livro. Ao vê-lo, Trismundo empolga-se. Cumprimenta Anastácio e logo abre-o ao livro que, segundo seu guia, explicaria tudo o que havia lhe acontecido. Trismundo olha para o livro avidamente e lê, na bela e luminosa capa, em letras destacadas, O LIVRO DOS MÉDIUNS, GUIA DOS MÉDIUNS E DOS EVOCADORES. Surpreende-se e diz: Este livro é de 1861? Essa é a data da publicação dele no mundo. Você anda um tanto desatualizado, não é? Responde seu guia e acrescenta um tanto mais sério: É um livro extremamente atual e em pouco tempo vai ser descoberto por muitos cientistas. Para você, é o roteiro que deveria ter seguido na Terra. Muitas vezes tentei lhe te inspirar a buscar os conhecimentos espirituais, mas você viveu décadas aflito para ter sempre mais, para conquistar mais. E tudo isso para conquistar poeira, que agora não lhe ajuda em nada. Mas agora você tem mais uma chance de aprender e viver as leis de Deus. O que posso fazer? Indaga Trismundo. Uma opção é não estudar o Livro dos Médiuns e reencarnar em breve para sua última chance. O Última Chance? A Terra modifica-se. Logo, nem todos terão a permissão de continuar nela. Sem se preparar com muita seriedade, será quase impossível você vencer as tentações materiais. Com mais um fracasso, você passará a habitar em um mundo pouco evoluído, primitivo. Será um recomeço difícil. Trismundo assusta-se. Sente a seriedade nas palavras de Anastácio. Sei que no mundo como você, muitos pensam possuir verdadeiro poder. São crianças que se iludem, mas que terão de arcar com as consequências de seus atos. Pense. Em dois dias, volto para traçar os planos conforme sua decisão. Conclui Anastácio. Trismundo tem muito a refletir. Deixara muita riqueza. Não tinha saudade de ninguém. Viveu para sua grandeza, encontros importantes, decisões econômicas e políticas. Tudo mais parecia perda de tempo. Conhecia-se, com muita facilidade voltaria àquela vida. Precisaria de algo forte, inteligente e comprovado que o amparasse durante a vida material para não cair mais uma vez. Talvez, por isso, Anastácio lhe tenha dado aquele livro. Somente provas inegáveis o convenceriam que existe algo mais valioso do que riqueza e poder materiais. Tudo conquistou. Porém, sente o vazio que tudo deixou em seu ser. Dois dias depois, teria que decidir seu futuro espiritual e sua reencarnação. Em que investir? Pensa o antigo financista. Observa com atenção o índice de O Livro dos Médiuns. E ao ler o capítulo 1 da primeira parte, intitulado Existem Espíritos, e pensa Talvez eu não precise mais me convencer disso. Já o capítulo 2... O maravilhoso e o sobrenatural o ajuda a entender que a existência de espíritos e da vida espiritual é tão natural quanto a existência do sol, das árvores e da chuva. Apenas a ignorância atribui ao que não entende o nome de sobrenatural. Tresmundo começa a gostar do livro. Já o capítulo 3, o método, o faz pensar em quanto sua vida teria sido diferente se... Como ensina Kardec, ele tivesse compreendido o que é espírito, e não apenas corpo. No último capítulo da primeira parte, Kardec, com ousadia, analisa todos os sistemas de explicação para a manifestação dos espíritos, provando que, em muitos casos, a única explicação inteligente para os fenômenos mediúnicos é a admissão da existência de seres inteligentes, que não possuem um corpo físico. Trismundo está tão empolgado que esquece que já desencarnou e começa a pensar nas providências materiais para divulgar aquelas verdades para milhares de pessoas. Levanta-se da cama para chamar sua secretária, mas, ao olhar para o lado, se dá conta de que está em outro mundo. Ele não é mais o poderoso milionário. Sente-se triste, abatido e pensa. O que fiz com a fortuna que possuía? Olha para os lados, sentindo-se impotente, e reflete. O que posso fazer agora? Lembra-se que renascerá, e isso o consola. Volta então à leitura da obra. Ao ler o título da segunda parte, das manifestações espíritas, assim como os títulos dos 32 capítulos que compõem essa parte, empolga-se novamente. São dezenas de maneiras que os Espíritos possuem para se comunicar. É um mundo de possibilidades de comunicação. Não existe apenas um jeito de se comunicar com os Espíritos. Deus deu a todos dezenas de formas de comunicação. Quero ler tudo, quero entender cada tipo de comunicação e, como fiz em tudo em minha vida, quero praticar. Pensa desafiando-se. Os olhos de Trismundo brilham, enquanto ele reflete. Que mundo fabuloso da mediunidade! Nunca trocaria um encontro com nenhuma autoridade da Terra pela possibilidade de ter uma experiência mediúnica. Ele folheia, então, a segunda parte em que encontra explicações sobre os efeitos físicos, voz direta, vidência e cura. Quero entender tudo. Pensa respira fundo e resolve iniciar a leitura a partir do capítulo 1, intitulado Ação dos Espíritos sobre a Matéria, em que Kardec mostra como as manifestações espíritas estão presentes em todos os povos. Ao ler isso, Trismundo reflete em voz alta. Que descoberta fenomenal! Nunca existiu um povo que não houvesse experimentado, vivenciado o contato com os espíritos. Mas por que, neste momento, historiadores e antropólogos não mostram essa verdade comprovada? A resposta veio de forma automática em sua mente. Ele se lembra de quantas vezes ele mesmo manipulou informações econômicas e políticas em benefício próprio. É isso, responde para si mesmo. Eles também distorcem informações para satisfazerem os seus interesses, Talvez não seja um interesse financeiro, mas um interesse da vaidade. Até quando seremos vítimas de nossa pequenez? Pergunta-se novamente em voz alta. Até aprendermos a agir em busca de Deus em vez de satisfazermos nossa pequenez, nossa inferioridade só existe porque a alimentamos todos os dias. Responde telepaticamente a Anastácio, enquanto se aproxima em silêncio. Trismundo espanta-se. — Calma, não vá morrer de susto. Fala Anastácio brincando. Ambos riem. — Anastácio, fala Trismundo. Se no mundo as pessoas entendessem que são espíritos que não morrem, que mantêm a sua personalidade, isso com base nas inúmeras provas da imortalidade, tudo mudaria na economia, na política, nas fábricas e no lazer. Essa compreensão é verdadeiramente revolucionária. Conclui eufórico. É verdade, Trismundo. A compreensão destas verdades tão básicas alteraria toda a vida na Terra. Essa é a missão que eu lhe proponho. Conclui Anastácio. Eu? Como assim? Você conhece os bastidores da política e da economia da Terra. Você sabe lidar com pessoas apegadas ao poder. O que lhe proponho como opção é um estudo aprofundado de O Livro dos Médiuns com o compromisso de, na próxima encarnação, você utilizar seus talentos sociais e seus conhecimentos mediúnicos para divulgar mundialmente essas verdades. — E eu? Divulgar pelo mundo? — Não tema. Sabemos que você é um espírito ainda necessitado, mas a ordem do Cristo é que, a todos, segundo suas aptidões, seja dada uma chance de servir. Você vivenciará a mediunidade, mas sua tarefa principal será administrar, organizar grupos de pesquisa de alto nível científico e providenciar os meios de apresentar essas pesquisas a todas as pessoas, pelos modernos meios de comunicação. Entende? Sim, sim. Diz, sorrindo, isso eu posso fazer. Repararei meus erros, usando meus talentos para o bem. Como a lei de Deus é inteligente? Responde emocionado. Então aceita? Indaga Anastácio. Sim, comecemos já. Nunca o empreendimento me empolgou tanto. Eu quero me preparar da melhor forma possível. Anastácio sorri, feliz. Seu protegido, apesar dos grandes erros, tem uma virtude essencial para quem quer evoluir. Coragem. Anastácio convida-o para um passeio. Ainda fragilizado, Trismundo caminha, amparado por Anastácio. Vão a um jardim. Anastácio fala para sentarem em um banco no centro do jardim de onde podem ver a cidade, pois o jardim localiza-se no 12º andar do Hospital Esperança. Trismundo surpreende-se com a beleza da cidade espiritual. Anastácio explica. Estamos em um complexo hospitalar educacional dirigido pelo espírito Eurípides Barçanufo, que é também um dirigente do movimento espírita brasileiro, junto com Bezerra de Merezes. Você e eu estamos ligados a esse espírito por laços milenares. Ele foi fiel seguidor do Cristo desde o início do cristianismo no mundo. Na verdade, desde antes. Aqui você poderá estudar a história espiritual de Eurípides para melhor entender nosso compromisso com o cristianismo primitivo e com o Consolador. Em breve, realizaremos seu planejamento reencarnatório. Acredito que dez anos de intensa preparação serão suficientes. O que você acha? Não é pouco? Sinto-me tão debilitado e há é tanto a aprender. É verdade que o ideal seriam um trinta anos, mas não temos tanto tempo. Você sempre dormiu pouco e foi muito disciplinado. Teremos que fazer em dez anos a tarefa preparatória de trinta. É o máximo de tempo que possuímos. Você aceita? — Tenho opção? — pergunta Trismundo. — Tenho, mas não é das melhores. encarnar Reencarnar-me sem preparo, provavelmente falir e ir para um mundo inferior? — Sim, você já perdeu muitas chances. — Fala, Anastácio. Trismundo respira fundo, olha a movimentação dos grupos de trabalhadores, levanta-se e responde. — Comecemos agora. — Ótimo. Estudaremos em profundidade o Livro dos Médiuns e, paralelamente, faremos sua programação reencarnatória. Analisaremos obstáculos internos e externos e buscaremos suas conquistas íntimas para permitir que você as coloque a serviço do Cristo e da causa do bem. Buscaremos também o um melhor contexto social para que você se reeduque. Explica Anastácio. Conquistarei fortuna novamente? Indaga Trismundo, ainda iludido com o poder do dinheiro. Não, meu filho, isso atrapalharia muito sua missão. O excesso de dinheiro transforma-se facilmente em excesso de lazer ou em escassez de tempo para o que de fato importa. Não acha? É verdade. Concordo o um amigo aprendiz que, em seguida, indaga. E como poderei divulgar novas ideias sem recursos materiais? — Do mesmo modo que Chico Xavier? — Mas ele não tinha dinheiro? — Pergunta Trismundo, que não conhecia muito bem a vida do médium mineiro. — Não, meu amigo, não tinha. Na verdade, sempre foi pobre. Atualmente, é muito mais fácil divulgar as ideias espíritas pelos meios de comunicação. O que você precisará, na verdade, é de qualidade. — Qualidade? — Sim, qualidade em seu mundo íntimo para poder receber ideias elevadas e para sintonizar com espíritos que têm um vínculo sério com o Consolador. Farei o que for preciso, responde Trismundo, ainda sem entender bem como isso aconteceria. Teremos tempo para lhe explicar tudo. Por hoje, quero que leia este livro. Fala Anastácio, tirando do bolso um livro belamente encapado e o entregando a Trismundo. Meu amigo Eurípides Barçanufo. Letris Mundo. É o primeiro relato que você deve ler sobre nosso orientador. Não estranho o título conter a palavra amigo, pois é assim que ele quer ser conhecido por todos. Afinal, somos todos filhos de Deus e irmãos devem ser amigos. Você não acha? Pergunta Anastácio bem humorado. É verdade. Ainda mais agora que tenho me beneficiado do Hospital Esperança. É melhor ser amigo, senão a conta pode ser muito grande. Brinca, Trismundo. Ambos riem. Anastácio se despede. Você já pode voltar sozinho. Vá se acostumando a ser independente. Guia espiritual, não é babá? Abraçam-se. Trismundo fica apreciando a beleza das construções e das estrelas. Ao voltar para seu leito, senta-se e... Mesmo cansado, inicia a leitura de seu novo livro. Adormece com o livro nas mãos. Um enfermeiro, ao vê-lo dormir, acomoda o melhor na cama, mas deixa o livro em suas mãos. Trismundo sonha. Vê-se em um campo verdejante, onde o céu é límpido, e ouve uma voz suave que lhe chama. Vai em direção da voz, encontrando sua mãe Eleonora. — Meu filho, há quanto tempo! — diz ela, abraçando-o. Mãe! Mãe! — exclama, chorando. — Há quanto tempo, mãezinha! Sua mãe havia morrido há mais de três décadas e era a única pessoa que ele realmente amava na Terra. — Como estou feliz em me ver melhor, meu filho! E como estou feliz em ver que você aceitou um compromisso tão importante! — — Mas você já sabe? — Sim. Eu orei muito por essa chance. Não quero que você vá viver em outro planeta. — Explica Eleonora. — Por que você nunca apareceu? — Pergunta Trismundo. — Meu filho, sempre estive com você. Quanto chorei por seus sucessos, que não eram fruto do trabalho honesto. Quanto me entristecia ao ver que você nunca se preocupava com os necessitados que cruzavam o seu caminho. — Entendo, minha mãe — fala Trismundo, constrangido. — Mas agora é hora de alegria. Falemos do futuro. Tenho um grande sonho. Gostaria que você pudesse ficar algum tempo comigo em minha casa, na cidade em que habito. — Irei ainda hoje. Fala Trismundo, que ainda não sabia da lei do merecimento que organiza a vida espiritual. Meu filho, hoje você não pode sequer me visitar. Por isso vim vê-lo. Se cumprir com a abnegação sua próxima missão, você poderá ficar um tempo comigo. Quer dizer então que não irei mais te ver? Iremos nos encontrar muitas vezes, e pedirei permissão para participar de seu planejamento reencarnatório. Se você for fiel aos seus compromissos, poderei lhe orientar na próxima encarnação, por meio da vidência e da psicografia, além dos sonhos. Aceito e agradeço a Deus. Sei que muito errei, e quero aprender a viver segundo a vontade de Deus. De nada adiantou meu poder no mundo. Tudo se transformou em desvantagem aqui. Quero, a partir de agora, aprender a agir segundo a lei de Deus. Fala Trismundo, revelando uma humildade impensável quando estava no mundo. Sua mãe sorri, beijando o filho querido. Trismundo abre os olhos, cheio de lágrimas, e vê que sua mãe está ao seu lado. Não sonhei? Você está mesmo aqui? — Estou aqui sim, meu filho. Conversei com você enquanto dormia, para que nosso primeiro contato não alterasse muito seu estado delicado. Nós conversamos telepaticamente. — E as cenas que vi? — indaga Trismundo. — Eu criei esse cenário. Além do mais, foi nosso primeiro treino. Não podemos perder tempo. Essa é a orientação de Anastácio. — Explica sua mãe. Trismundo entende a resposta e sorri, pensando. Aqueles são mais eficientes do que as melhores empresas da Terra. Esse é o padrão de Eurípides Barçanufo, equilíbrio, abnegação e serviço eficiente. Explica a mãe de Trismundo que, ante o assombro do filho, completa. E também lemos pensamentos. Mas agora tenho de partir e você deve estudar. Fala Eleonora. Ah, mãe, mas eu queria conversar mais. Fala Trismundo. Eu também, meu filho, mas agora você precisa estudar. A reflexão sobre temas elevados é uma das terapias mais eficazes. Conclui sua mãe. Eleonora então o convida para uma prece de agradecimento pela nova chance que Trismundo recebeu e depois se despede do filho. Trismundo termina de ler o livro sobre Eurípides. Impressiona-se com a capacidade do mestre de sacramento em sair do corpo de forma consciente, materializar-se para auxiliar as pessoas e voltar completamente consciente do que aconteceu. O dia amanhece. Trismundo reflete sobre a atuação social de Eurípides Barçanulfo. Educação intelectual, moral e espiritual de ótima qualidade, além de acesso a tratamento de saúde gratuito. Se os espíritas entendessem isso, o mundo, ou pelo menos o Brasil, não teria mais miséria. Seria essa a proposta social espírita? — Sim — responde Anastácio, que aparece ao lado de Trismundo. Uh, — Não percebi você entrar. — Eu sei — responde seu guia. Educação e saúde para todos com excelente qualidade, é essa a proposta social espírita? Sim, é um de seus elementos centrais, responde o um amigo espiritual, feliz por Trismundo haver compreendido a mensagem de Eurípides. Como implantar isso na Terra? Primeiro, os espíritas precisam entender que isso significa caridade. É preciso tornar isso uma prioridade social, debatendo-se provando-se que isso é indispensável para construirmos a pátria do Evangelho. Quando os brasileiros entenderem que educação intelectual e moral são um fundamento indispensável da nação, estaremos a caminho do cumprimento da missão do Brasil. Como convencer os espíritas de que isso é a prioridade? Primeiro, eles precisam conhecer a doutrina espírita, através do estudo da codificação. Segundo, precisam conhecer as vidas de Allan Kardec, que foi educador, de Bezerra de Menezes, que foi político e médico, e de Eurípides Barçanufo, que foi educador, político e médico homeopata. Explica o guia espiritual e conclui. Está na hora de irmos. Hoje iniciamos seu planejamento reencarnatório. — Já? Mas eu não vou ficar aqui dez anos? — Sim. Mas isso não é tanto tempo para organizar um bom planejamento. Planejamento reencarnatório não é apenas um plano formal. Implica preparação intelectual e emocional. — Vamos. Em 30 minutos teremos sua primeira entrevista com Eurípides. Você estará com ele três vezes para discutir sua preparação. Uma hoje, a segunda quando concluir o planejamento, e a última antes do renascimento. Aproveite o tempo com esse amigo. Explica Anastácio. Ao ouvir isso, Trismundo alegra-se. Acostumado com a lógica do mundo, em que as pessoas importantes não são acessíveis, nunca imaginou que poderia conversar com Eurípides Barçanuvo. A verdadeira lógica cristã,